Recebendo no seu palco. Recebendo no palco e atrasado, porque eu combinei com a o horário, mas deu tudo errado Trata. aqui na montagem. A gente montou pra mostrar pra vocês. é uma loucura. Primeira entrevista no palco. Não sei não. Tá você, você, Muito, Muito obrigada. Uma alegria estar tá aqui. Oi, gente. Bem-vindos ao Fundo do Baú. Hoje nós estamos no palco, no palco do Eduardo Martini. Muito obrigada, que coisa Obrigado, chique. Imagina, meu amor. Estou me achando uma estrela aqui. Que demais, com as Primeiro luzes todas. Que legal. É a gente está no cenário do Filho da Mãe, aqui no Teatro uh, Itália, que fica no Edifício Itália, é linda, no filha. centro de São Paulo. É lindo, o lugar é super pitoresco e tal. E é aqui também que você uh, faz a peça com a Suzy Revo, que a gente entrevistou também esse que é até que o casamento se separe. Exatamente, eu faço sexta-feira às 9h30 o filho, sábado às 19h o filho, acaba às 8h20 eu tomo um banho, às 9h30 começa com a Suzy o casamento e domingo às 7h o casamento com a Suzy também. Nossa senhora, fora o resto que ele vai contar pra gente. Mas antes, você sabe que eu vou pedir pra você se inscrever no canal, pra você curtir esse nosso vídeo, espalhar aí pra todo mundo, compartilha com todo mundo e mandar também, claro, as suas sugestões. Não, aper... Não esquece de apertar a notificaçãozinha também, aquele sininho e tal, pra sempre você ser avisado quando tiver um vídeo novo ou quando a gente estiver ao vivo. Vamos lá então, conversando Vamos com o nosso baú. Adorei essa ideia. É, muito bacana. Você guarda coisa? É, eu guardo coisa. Eu não sou muito saudosista, assim, né? Eu, eu acho que a gente viver o presente é a melhor coisa que a gente tem na vida, porque o que já foi, já foi, Verdade. e amanhã ninguém sabe o que vai ser. Então vamos ver hoje rápido, mas eu tenho coisas que são muito, muito, muito preciosas para mim, poucas, mas, mas coisas muito legais. E, e você tem guardadas espalhadas em casa ou guardadas num baú não, mesmo? Não, eu, eu não. boto tudo aparente. Tá. Inclusive no próprio cenário. Por exemplo, essa caixinha foi do nascimento do Vitório, ah, filho aham. da Aristeu, que é minha grande amiga e do Alei e Odyssey, que eu amo. Aqui vinham três é, coisinhas de... É, como é que chama? Brigadeiro. brigadeiro ah, né? potinhos? Potinhos, ah, brigadeiro. que, a gente que Já era, obviamente. E aí o que aconteceu? Eu achei incrível essa história. E eu já botei no cenário do filho da mãe, porque o Guilherme Quelucci faz o meu filho, o Fernando. É uma peça que tem um pouco de coisa masculina, e eu aproveitei que já botei aqui no cenário. Então tem coisas que eu guardo que eu gosto e que eu boto pro povo usa né? Uso. usa eu, na verdade, tem, né? uh -huh. não tem sentido você ter uma coisa guardada gente tem que usar Sem acabou joga não botou mais dá para alguém sempre tem alguém que precisa Ótimo, é verdade. É. Vamos lá? Bom, já começamos com uma que estava fora do tempo. baú, vamos agora para o baú do Eduardo Martini, o que, que você separou aqui para gente? Ah, eu vou mostrar, acho que a primeira coisa assim, que deu um sentido enorme para mim é essa foto, Lu, que é da minha primeira sobrinha, eu sou apaixonado por criança, eu cuido... Uh, cuido, ajuda a cuidar de uma ONG de 110 crianças em Jacareí. Qual é? A uh, ONG Guri na Roça. Que legal. E eu, eu, fiz, eu faço espetáculos lá e pego o dinheiro e a gente está construindo a sede própria. Já estamos agora no segundo andar da sede própria. E é o quê? É, uma, é um orfanato? É uma, uma ONG que cuida de 110 crianças. Ah, Elas é. vão para o colégio, saem do colégio, vão para onde ONG, almoçam, tem atividades, tem coisas. E a gente começa a fazer coisas que os nossos políticos deveriam estar fazendo. Verdade. Com o nosso dinheiro público, né, e não guardados em malas, etc. etc, etc. E aí é, eu tenho uma ligação muito grande. Eu tenho nove, dez sobrinhos. E essa foi a primeira, a Gabriela. Que, olha essa foto, Lu. É um momento assim, ela tava com gostoso. dois meses, a primeira vez que ela foi pra casa. Bocejando, olha ah, que gostoso. E no eu colo tirei do uma tio. foto e ela deu uma bocejada, a Gabriela, minha sobrinha. Hoje é uma mulher linda, tem 19 anos. <risos> você tá super novinho aqui. Ai, meu Deus do céu. <risos> eu também tempo tenho uma de 18. O <risos> um tempo passa, um o tempo boa. passa. Que bonito. E essa foto é a minha paixão porque é um momento tão legal, né? Você vê um pouco de você. É em alguém que também não é seu, mas também é. Mas essa, é só continuidade, mistura de, de tudo, alguma né? maneira, da família, Então, essa é foto minha e da Gabi, eu acho, eu acho incrível, assim, eu adoro. Tá. Uh, vamos ver uma coisa engraçada? Vamos! Tchau, tchau! A peruca da Desi Gonçalves, que eu fiz Deus nos é essa. Era da Desi é, é, eu ganhei do Marcelo. É, e na verdade é uma, tá vendo, ela usava a tampa porque ela tinha cabelinho ralo em cima essa é da Dercy, e eu. como é que isso foi parar na tua mão? Pois é, ele me ligou e falou Edu, é, eu tenho um presente pra você eu falei, nossa, não sou íntimo dele mas é um cara super gentil, super bacana eu falei, o que, que é? ele falou, vou te mandar a peruca da Dercy eu quase caí, porque eu fiz com ela nove meses Deus usa tudo, uma novela de surdo de abril genial, que eu fazia o anjo querubim e a Dercy fazia a dona Celestina e ela aprontou muito e, na verdade, isso é muito legal porque eu sou um colecionador de peruca. Colecionador não, eu tenho a peruca para usar, eu tenho 156 perucas tá brincando que você usa dependendo do personagem. Do personagem, você vai eu uso, eu empresto, eu dou às vezes, às vezes eu brigo porque não me devolve. Mas a peruca é uma coisa que muda a tua cara, né? o cabelo você muda o personagem, você faz uma coisa engraçada. E essa, lua eu ainda não sei o que, que eu vou fazer. Eu não sei se eu faço o resto dela. Gente, mas olha, só de olhar a peruca, a gente lembra da Dercina. Aquele né? cabelinho enroladinho é, dela, né? É. E era muito legal. Ela é uma... Eu passei momentos hilários com ela. Na direção do Jorginho Fernando, do Marcelo Capês. Nossa, da diversão Pés, total, né? A novela. É, e isso é uma coisa que eu... É, eu tenho saudades né, dela. Acho que... Tomara que ela esteja descansando em paz. É uma mulher tão... É, ela inovou tanta coisa, né? Ela ousou tanta é, coisa, ela passou é, por tanta coisa. É. E pra mim vai ser um. Né? É. E eu, eu vou falar com o Lully, é, o Luiz Spin da Lully Hair. Lully Hair, que faz querido. As, as, as minhas perucas todas. Eu vou ver se ele faz o acabamento, o resto dessa peruca, mas eu não quero tirar isso, sabe? Eu quero deixar isso aqui, que é um presente incrível que eu tenho. Nossa. Então, essa é peruca da DC, que um dia vocês vão me ver com um personagem. Ah que, que maravilha. Aliás, você faz personagem mulher, né? Faço, é. eu faço personagem. Feminino, sim, masculino, sim. Eu, eu gosto do, do, da história do ser humano. Sim, Adoro. sem dúvida Adoro. alguma. Neide, como é que era? I Love Neide. Neide. I love Neide. A Famo era. Famosíssima, Fizinha. né? E, aliás, é. então, falando da Neide, a Galisteu a gente, me deu esse né? anel. Cara da... Não, tá muito feio, né? Mas enfim, claro, cara mas da época. F... <risos> loira? A ah, Galisteu me deu esse anel para usar quando eu estreiei a Nate no teatro. Ah, então esse legal. foi o primeiro anel Vindo da Galisteu, é maravilhoso, né? Aqui tem um espadadápolzinho que é um truque pra quando o anel estiver saindo do seu dedo, você coloca um... Dá um, aquela engrossadinha. Um... É, e aí em cena, né? Você vai, vou. Mas é um anel incrível, olha que bonito. Lindo. É bem legal, né? E aí, eu, eu guardo ele com. Então, esse é, esse é da Neide. Esse é o da Neide que a Galisteu me deu. Sim, sim. E aí, eu guardo ele com muito, muito, muito, muito carinho. Essa é ligação com a Galisteu vem desde o E-Show, que você vem fez um programa muito com ela. Tempo, é, vem de muito tempo, na verdade, quando ela estava indo para RTV. Ah. Aí, eu fiz algumas coisas com ela na RTV de peça, de divulgar. Depois, eu vim para São Paulo, estava fazendo na medida do possível que era um monólogo do homem de 40 anos, de Teatro e Folha. Acabou sendo o maior sucesso, ela foi me ver, pediu para ir no programa fazer um pedaço da peça, o Ibope foi super maravilhoso e eu passei toda semana, todo o programa a fazer coisas engraçadas do, do homem, falar sobre separação e aí emendei. ponto um de vista masculino. Duas. Eu vim passar cinco semanas no Teatro Folha, convidado pelo Luiz Sercori, que é dono do Teatro Folha, para fazer o monólogo e troquei há 16 anos. Jura? Você tava... Mas você é de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Meu pai era superintendente financeiro da Itaipu, a gente mudou para o Rio de Janeiro para fazer, pra ele construir Itaipu. Ninguém conseguiu tirar ele da Itaipu, porque ele era um cara super honesto, super, deixou um legado incrível. E a gente mudou para o Rio e Rio. Aí eu vim para cá em 2000, 2001, eu acho 2000, 2001 para fazer o monólogo e? e tocou. Porque aí me dei com a Hebe, fazendo a Neide, me deu um monte de coisa e aí não saí mais. Nossa, quanta gente bacana você conheceu nesse caminho, Nossa, hein? Nossa, amor, eu, eu trabalhei com... Eu trabalhei com Natália Tiber, Cláudia Raia, Dersi Gonçalves, Adriane Gamisteu, Érica Camargo e todas as atrizes. Suzy Rebo, que é uma deusa. Nossa, deusa. a Suzy a, falou a Suzy tão é, bem de você no a, programa. Aliás, Suzy, se você não assistiu o programa da Suzy, ó, a gente vai colocar aqui em cima pra você curtir esse programa vale da Suzy, pena, da Suzy Rebo. Gente, foi uma delícia. a Suzy, porque a Suzy, ela tem uma... Sua mulher, né? Ela tem uma Sua proposta mulher. de vida... Que é muito legal. Não, assalto astral demais. Então a gente troca, eu e ela, a gente troca muito no camarim de conversar, de fazer. Ela é uma mãe maravilhosa, não de protetora, claro, também tem proteção, mas o, o, o jeito dela encarar a vida. Eu acho que isso é muito importante hoje em dia. A Suzy nasceu para ser feliz. Total. Menina, eu, às vezes eu estou deprimido, ela chega no camarim ela muda a minha confissão de vida. Não, Mas o programa foi maravilhoso. Eu, eu, eu, aliás, a gente começou conversando sobre isso, o começo da entrevista acabou que enveredou para esse lado. E eu falei, nossa, a gente já começou aqui com uma lição de vida, que é essa é. coisa. Seja feliz, faça o bem, distribua a felicidade, ela né, tem um... que a coisa vai voltar para você. É, e na verdade, é, quando você para para ver, você tem, até, você, tem, você tem ali aquele momento da sua decisão. Ou você é ser feliz, ou você cai no buraco, né? A gente Quem já tem, tem tanta você. notícia ruim, que eu acho assim, não, eu vou ser feliz. Eu tive, eu tive a sorte, tenho a sorte de trabalhar com muita gente legal. Excelente. Muita, muita, muita, muita gente bacana. É, pessoas que agregaram muito na minha vida e no meu trabalho. Faz toda a diferença no resultado. Né? É, aí fui fazer coisa com o Ratinho também, é, fiz coisa com homens incríveis. Com gente, o Ariel já como eu vi, que... que dirige a Eliana, foi o diretor, Newton Travesso dirigiu, Mas... eu e a Galicel no SBT, fazendo Linha e que é um gentleman, é um homem que entende de televisão, que é uma loucura. Hum. Nossa, olha, eu tenho... eu tenho, Deixa eu ver? Eu tenho, fica, imagina. Essa fica. sorte, né? Essa é. é uma sorte, né? De ter, eu acho que é uma sorte de ter trabalhado de que, assim, com eu tanta sempre... gente, ó. Brilhantão, gente. Brilhantão. Que me derem, imagina oh, oh. oh, meu Deus. Quantos quilates, Era Uma mala aqui? de Getela. Quantos quilates aqui, ó? Ó, ó, ó brilho, viu ó. Uma coisa maravilhosa, Lu. Ah. As mulheres não querem mais o elas querem mala de Getela. Verdade. Verdade, depois da bala do Gedel, diz que ninguém eu mais Deus quer a Louis Vuitton. Céu. É, a a gente gente... Só que a malinha do Gedel, aquela recheada, né? A gente não pode levar isso na piada, mas isso tem que virar uma piada, né? Porque que vergonha. É, é inacreditável. Meu. Que vergonha. É inacreditável. Né? É inacreditável. Mas, Autoastral, vamos embora. Vamos lá, e vamos para as nossas recordações. Eu tenho ah, o Louis Leviton. olha ah, aqui. Ah, aqui a bolsa. Eu tenho uma peça do Louis que foi me dada por um amigo chamado Paulo Estrega, Paulo César de Esperança. Ele mora no Rio de Janeiro e esse cara tem um bom gosto, ele tem a arte nas mãos, ele dá um laço que nunca ninguém conseguiu dar. Ele arma uma vitrine, ele arma uma roupa, ele faz uma história, é uma mesa, uma árvore de Natal, ele tem a mão como arte. E o senso estético, né? De, de... Mu, ele faz coisas... Assim, eu aprendi que o Louis Vuitton não era um sorvete com ele. Ai, é como assim? Você já que era um sorvete não, não sabia não sabia nada. Sabe, não você nem sabia e o que, ele que era. ele me deu... Na verdade, essa é uma peça que não existe mais na Louis é, Eu estou ensaiando um dia de pedir para reformar mas eu acho que vai me custar uma fortuna. Eu ainda não tive essa coragem, sabe? Mas era um porta não sei o que que também não sei para que, que serve, mas eu amo essa peça. É tá vendo? Olha como ela tá. Super antiga, né? Ela é super antiga. Tem quantos tenho... anos? Isso aqui você ganhou dele há quantos anos? Já era vintage. vintage. Olha, eu ganhei dele Deixa eu ver. nos anos 80. Eu tinha 20 e poucos anos. Nossa, anos 80, acho que realmente pouca é. gente e sabia eu que, que era em de casa Às vezes eu quero ah. usar, mas eu não vou usar, porque ela, ela tá... Isso aqui aquela... você sabe que eu não sei se é um porta-passaporte, Eu achei que fosse Talvez. Talvez. Tem, tem toda cara, não tem? É, porque não é uma cara. carteira, né? É. Made in France, Paris, tá, meu amor. E essa falando da Nossa, Louis Vuitton, eu tenho essa coisa que eu guardo com muito carinho porque ele foi um homem que me ensinou muita coisa de arte. É, esse cenário é meu, eu, eu que fiz o cenário. Então, essa disposição é um pouco da disposição que tem na minha casa, Edu. Eu misturo livro implanta, com planta, claro que aqui a gente tem que botar planta né, de, ah, de plástico, acho que porque abre. é uma história. Os quadros, aquele quadro foi um grande amigo meu, esse quadro foi uma grande amiga minha, tem quadro da minha mãe, tem quadro do meu oh, pai. Que legal, recolheu um pouco de tudo. É, eu acho que essa coisa de dar o cenário na casa de mãe e filho, também eu preciso estar um pouco inserido nessa história. Uhum. Vamos lá? Aí tem uma coisa fofa, ah. vai, que é uma, eu não sei o que, que é isso, eu acho que é uma canequinha e um porta guardanapo de quando eu nasci. 1960 que é do pato dono ah, Olha que gracinha Olha gente Isso será que estava onde? Isso estava na casa da minha mãe. Mas foi usado para quê, será? Eu não tenho a menor ideia. Oh, Eu minha. acredito que isso, sabe aqueles presentinhos que Sim, você lembrancinha. uma roupinha de linho que a criança não usou para batizar. ou que foi algum pra fazer. Eu acho que foi alguma coisa porque tem o pato dono, a minha mãe não se lembra de quem e aqui tem o tio Patinhas? Não, são os dois pato donos. Os dois patudones, que aliás é o meu personagem preferido da ah, Disney, que eu adoro quando ele fica nervoso. É. Eu acho o máximo, porque, aliás adoro. nem tem mais, nem passa mais esse desenho. E é de prata, não está limpo, porque eu não consegui. Ah. Tem uma coisa que é pra limpar, né? É, tem, mas eu eu, enfim, não, essas, não... Coisas é legal, mas é, não... essas coisas eu acho que é até legal, mas... É, é... ele fica em casa, é, fica que exposto lá, mas gente, é bonitinho olha aqui. demais, né? Olha que gracinha tem aqui. E esse é o porta guardanapo. Olha que bonitinho. E para você ter um pouco que de Que coisa noces. linda, hein? Eu adorei. Eu queria saber quem foi. Será que as minhas tias vendem esse tá meus Ah, bom, não primos? faz mal, porque nessa altura do campeonato já deve ter... Já. Né? já deve estar no não te chamando andar. de velho, mas já enfim... Deve, não, já deve, já deve estar no segundo andar, né? Já tem 57 que ela me deu, então. mais 20 já tem Imagina, 90. Imagina, é então. Alta. E esse daqui Poxa, também? mas enfim, se você estiver viva ou vivo e deu é, esse é, presente, primos, se apareça. Se vocês souberem, quem foi a tia que me deu, ah, me liga e fala, pai. Gente vai Lindíssimo também. isso aqui. Isso Adele. aí! Eu Olá. Adoro esta foto. Que belezinha! Eu adoro essa foto. Que cara boa, né? <risos> olha Eu era bonitinho, gente. É. Ah, Gordinho aqui, com você não é mais. que Gordinho, gracinha, Isso aqui é o quê? Um aninho, nem isso? Eu acho que tinha um aninho. Todo disso, né? Um é. é. E tem uma foto linda do meu pai também. É assim. uma tigelinha na cabeça, é, né? É, uma tigelinha de comer, comida. Né? É, é, é, né? é. E a cara engraçada, né? Muito, muito, muito boa. Eu gosto muito disso. Essa criança, acho que ela nunca morreu dentro de mim. Eu sempre sou palhaço, sempre adoro fazer coisas, sempre adoro... Sou chorão também. Acho... Choro por qualquer coisa. E essa coisa de ator veio quando que você percebeu que era isso? Não sei. Eu sei que eu tinha uma... Você falou que começou o cara? 16? Eu, 17 Bem... profissional, 16 ah. profissionalmente. Sim, então. É, já... Mas do colégio eu já fazia. Eu sempre quis. Eu vi gota d'água com a Bibi Ferreira 17 vezes. Com o Mas... Canecão eu vi Deus de Pai, com a Clarice Bujan, que ela fazia com a Marco Nomino, com a Marília Pera. Eu hein? subi umas 20 vezes. Eu trabalhei com a Natália Timber, eu, eu, eu, eu, eu sempre. A Lupe Gigliotti, que era irmã do Chico Anísio. Mãe da Sininha de Paula, que era uma atriz maravilhosa. Eu ficava na coxinha vendo ela. Eu comecei com ela fazendo uma peça. Comecei no tablado com a Maria Clara Machado. Tive aula com a Luiz Cardoso, com a Sura Bredite É um bando de mulher na minha Nossa, vida. É Maravilhosas, é, né? E, é. né? e, e agora tenho... Estou babando. Vim hoje do primeiro ensaio, que eu vou fazer Papo com o Diabo, com Elias Andreato, que é um... É um Deus na minha vida. É um Deus. E não só isso, né? Porque, quer dizer, além... Dessas duas peças que você já tem em cartaz, Sim. você então vai eu ter tô mais. Eu o, o Angel, que é um texto bastante contundente, que fala de, de uma senadora que é dona de um, de, um, de, um, de um clube de garotos de programa. Bem top. Oh. <risos> <risos> e há uma. E é uma. É uma história que fala sobre amor, sobre traição, sobre muita coisa. E a senadora é dona dessa história. Então eu estou dirigindo só. Vai ser bem bacana com a Cleo Ventura, o Guilherme Quellucci, o que Marquinhos, Moura. Sim. Marquinhos Moura vai fazer a bichinha que canta no camarim. E não canta só isso, além dessa... Além dessa, Bate-Papo pro Diabo, que é o monólogo do Bruno Cavalcante e eu faço o Diabo que vem se defender das acusações das pessoas. Nossa. É muito, muito, muito, muito legal. E tá e, preparando um espetáculo infantil? estou preparando cinco espetáculos infantis. Cinco? Cinco. Que falam sobre sustentabilidade, sobre... Bem Escrevendo? Viver. Dirigindo? Não. Eu estou dirigindo e produzindo ah. para um festival de teatro infantil em Ribeirão Preto. E depois eu vou trazer para São Paulo. Como é que você consegue? Uma coisa... Ah, não, eu amo o que eu faço. Eu amo. Se eles me deixarem, eu vou ficar aqui até amanhã. Vocês sabem disso, né? <risos> Se vocês não cortarem a entrevista falando, dado Eduardo, já deu. Eu vou ficar falando porque eu amo fazer. Contar, dividir, partilhar. Ouvir você falar as coisas que tem, eu, eu adoro fazer, eu, eu, esse contato com o público do teatro, você você vira uma senhorinha e, fa, e fala assim, ah, Eduardo, é a primeira vez que eu vi no teatro, eu tô apaixonada. né? Essa formação de plateia não tem mais. Então é muito importante que a gente, que os atores de teatro, é, tenham uma responsabilidade quadruplicada. Em de atrair esse pessoal, porque de cativar tem, esse pessoal. porque na verdade se o teatro, o teatro é, uma, é uma emoção única, né, Lu? A televisão, então o pessoal que tá aqui ah, poder, vai poder tá. ver a gente várias vezes. Daqui a 10 anos vai estar tá lá, o canal é um sucesso, vai estar tá nossa entrevista Nada lá. como estar tá aqui, tete a tete, como se diz, Mas ao teatro, vivo, do... a coisa rolando, acontecendo na tua frente, se desenvolvendo. Você nunca vai ter... Olha, eu faço o filho da mãe, o casamento, nunca um dia é igual... O texto é o mesmo, o personagem é o mesmo, a luz, a música, o sombra, né? o horário de chegar, o horário de maquiar. Mas o espetáculo, conforme a reação da pessoa, ele vai te movimentando. É, uma, é, uma, é um fole, sabe, que, que vai enchendo, a plateia vai te enchendo, eles vão te enchendo, ah. eles vão te enchendo. E, e você vai querendo dar o teu melhor para eles, né? vai querendo dar o, o mais bacana. Então, às vezes tem uma improvisação, o casamento eu e a Suzy, a Suzy é uma... É uma maravilha porque ela inventa cada coisa. Todo um dia ela soltou uma. De <risos> e Eu não mesmo. aguentei. Eu falei se você comprar mais uma bolsa aqui em casa eu vou sair. Aí ela falou, mas eu pedi num site da China. Eu falei Maria Eduarda, mais uma bolsa eu vou sair. Mas demora para chegar. <risos> Cai da ótimo. Ótimo. Fala, Sim, que não vai demorar, é. E essa coisa, o público quando sente que é espontâneo, que é de verdade que está dentro de uma história, ele vibra, que parece que a gente está dando um presente só para ele, então aquele momento do teatro só tem para ele, uhum, né? por isso que eu só faço coisa que eu gosto, assim, te receber aqui do fundo do coração, para mim é um prazer enorme, porque, nossa, eu, eu acho que agradeço falou de nada, eu vi o canal, eu falei, gente, que que bacana, né? É um momento que a gente vai ter pro resto da vida. Verdade. Né? verdade. E eu acho que é isso que acontece com a E mostrando pessoas. um outro lado também, que muita gente, por exemplo, acho que nunca... Quem já viu essa sua foto de criança, né? Isso, então, é então, casa. a minha ideia é justamente isso. Eu falo, por mais conhecido que você seja, sempre tem coisas íntimas que a gente guarda em casa e que são muito caras, muito queridas por é, nós é e que ninguém nunca que viu, não né? preço, Que não tem nossos. preço, na verdade. que não tem preço. São caras e tesouros nossos. que você... Eu acho que a gente. Caras que eu digo, caras. caras, não digo. caras, caras não, mas sim, é cara de grana mesmo. Não é. tem preço que pague. Também, também. Que Isso. preço vai ter essa foto que eu tirei com a minha sobrinha? Sim. Não tem esse momento, um momento né? único é. que ela pequenininha com dois meses e dá uma bocejada quando estava no meu colo e alguém estava tirando foto de mim. Demais. demais não é. E né? é. eu demais. acho que essas coisas são.. Incríveis. Como esse livro, que foi do meu grande mestre, Miguel Magno Ricardo de Almeida. O Miguel já está no segundo andar, Miguel e o Ricardo Almeida, que é filho do Manuel Carlos, escreveu Quem Tem Mesmo de Itália Falsa, que foi o grande transformador na dramaturgia brasileira que virou o Pesterol. E o Miguel, quando foi para o andar de cima, teve um, um, acho que um leilão, alguém, a irmã dele, a Fátima, deu alguns livros. Eu tenho a vida do Sérgio Cardoso, que foi um ator incrível. Sim. E Pouca tenho... gente, é. Pouca gente não, né? As pessoas mais jovens não sabe uh, não, não não sabem da história é, dele é. e esse ator foi é, um marco na dramaturgia porque ele era um homem íntegro uma pessoa um ator maravilhoso nossa foto já tem o teatro Sérgio Cardoso em São Paulo Sim, quer que, dizer. É um, que é um teatro incrível tem tudo é, olha que coisa deslumbrante isso aqui Gente, eu tô com unha comprida por causa da Valentina que eu pinto, tá? Vou dar um tampilhão apesar. Ah, a unha daquele cara, né? Mas é isso. Ah, eu sei que mulher sofre, né? Com unha, sofre. Né? Eu também estou sofrendo. Vale. Tô... Ele tem coisas incríveis, ele trabalhou com várias... Olha isso aqui, gente, que coisa impressionante esse ator. Olha, que incrível. As fotos são sensacionais. Né? E, assim, e mostram que... essa força dele, né? É, essa força do homem, na verdade. É. Porque tem uma grande diferença, Lu, hum. entre você ser famoso, e você ter sucesso. A fama ela é, muito, ela é muito traiçoeira também, né? porque ela te dá uma sensação de poder uhum. que você é e você não é. Uhum. Você Já está. está. isso Você está famoso naquele momento que você fez o Até trabalho. surgiu outro que faz a mesma coisa acabou de esquecer. E nisso eu, eu, eu tomo muito cuidado, porque cada apresentação é uma estreia A pessoa que está aí na plateia é a primeira vez fala bem. Adorei essas recordações, gente. Procurem saber do Sérgio Cardoso, é. que realmente. Estudar um pouco o teatro, a arte, as histórias, as peças que ele. O fez, trabalho, né? a importância desse trabalho, né? A importância desse trabalho de ator que diverte tanto a gente, né? que faz a gente sair do nosso mundo, entrar em O outro, Brasil seja né? lá fora também, sim, né, Lu? Sim. As peças, as nossas histórias, os nossos balés. A nossa Sim. televisão, a dramaturgia. Quando tem dramaturgia, quando tem atores fazendo, não tem edos uhum. que aparecer. Quando tem atores fazendo, isso vai embora. Isso vai, isso vai. Está isso... aqui um, ó. Isso vai. Maravilhoso, <risos> maravilhoso. Isso vai. Venham assistir, filho da mãe. Venham assistir uh, até então, que o casamento no nos separe. E... Daqui a pouco, o Angel, dia 10, 12 de outubro. E dia 25, bate-papo com o Di Meu Deus! Vai dar certo. Vai dar você certo. Vai Venho, Promete. vai ser um prazer. Amor, vai ser uma alegria. Eu que desejar mais sucesso seja. você já Muito tem. obrigada, Item. Eu ide. adoro o teu programa. Obrigada. Adoro as coisas Muito legal. Obrigada. Volte uma sempre. alegria estar tá aqui. Imagina, em mim, uma minha. Uma alegria. Sucesso e é alegria para você. Gente, ficamos por aqui com o baú da Lu, não esquece, ou melhor, o furo do baú, que tem o baú da Lu, que eu mostro as minhas tralhas, né? Ah, é? As minhas tralhas, né? Pode dizer, Ué, mas gente, eu, eu guardo no teu trilha. Canal, não trilha. Então falar? assista, querida, não, é tem a vida. Ficar. Eu brinco que é uma, eu auto, é uma autobiografia digital. Eu sou péssimo de computador. Sabe o que eu como mostrei esses dias? O meu sabe. diário de 15 anos de idade. Mentira. Os meninos que eu paquerava, sabe o que eu mostrei esses dias? O dia que eu tinha anotado na agenda, que era o meu diário, do meu primeiro beijo. Tá lá anotado. Só as revelações, meu amor. Podia fazer um monólogo aqui, <risos> Só para as Só para mulheres. Tô esperando você, <risos> então. Toda quarta-feira tem o Baú da Lua e toda terça-feira tem o Furo do Baú, recebendo convidados maravilhosos, ah, como Eduardo Martins Obrigadão, gente. Se inscreve no canal, dá um like aí pra mim, compartilha com os amigos e a gente se vê na próxima quarta-feira. Até lá. Edu, como se trata de um programa uhum. de recordações, tá. eu queria tirar essa selfie ah, aqui com você. Com o maior prazer. Nessa Polaroid. E que você guarde essa fotinha. Ah, que valor. show! Ah, é, esperar é um pouquinho. Ah, Ela aparecer. Gente, que ideia genial! É, espero que você guarde como um bom momento. Mas, pra, mim mas, pra mim foi maravilhoso. Não vou esquecer. Tá é. aqui no seu palco, Muito coisa bom. chique. Ai, gente, tô louco. Não pode sacudir que a gente sai com a cara toda coisa. Ah, é não. Né? Pode. Não, mentira. <risos> Maravilha. Ai, Maravilha. que delícia. Esse aqui é um caderno de caligrafia. Eu estou no pré-primado há 4 anos, estou em 1962. Em 1966. Do Esternato Vieira de Morar. 66? Vai fazer 50? É 50 anos? É, já foi. Que né? maravilha. É aí, né? Nossa, tá, você tá. Tá bem, né? Eu tô, eu tô, eu tô, você tá conservadinho, tô, né? né?